Na verdade, não só a saúde, mas também e principalmente a saúde bucal nunca foi um direito de cidadania. Né? Se eu pudesse resumir hoje o que é, o que deve ser a política de saúde e o componente de saúde bucal, é um direito de cidadania, um dever do de Estado. E nós não tínhamos isso no Brasil. Né? Uh, quem precisava de tratamento odontológico, quem precisava de assistência odontológica, quem precisava de ações de prevenção e promoção à saúde na saúde bucal, tinha que pagar por ela, né? ou acessava os serviços públicos de saúde que eram muito escassos e uh, eram ofertados, uh, na sua grande maioria das vezes, apenas procedimentos de exodontia, ou seja, se extraía muito dente na rede pública né? e se ofertava poucas ações de prevenção e as poucas coisas que eram feitas no setor saúde eram ofertadas fundamentalmente para crianças né? e para mulheres enquanto estivessem gestantes esses eram os nossos públicos alvos, digamos assim nós não tínhamos um sistema universal de saúde né? isso produziu resultados muito complicados e muito ruins no Brasil